Shalom, saúdo todas e todos com a paz e a graça do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Trago hoje um tema, uma narrativa um pouco diferente daquela que eh, tenho trazido já durante alguns dias. Hoje queria falar um pouco sobre eh, política sobre situações que nós, eh, angolanos e não só, temos assistido, temos acompanhado, mas levando numa narrativa bíblica ou espiritual, indo um pouco mais lá na raiz. Vamos falar hoje sobre o presidente de Angola, vamos falar hoje sobre Angola, vamos falar hoje sobre eh, a situação eh, social, e espiritual do que está a acontecer hoje lá na nossa banda Mas não queria começar ou iniciar este, este, este vídeo sem, que primeiro, sem primeiro convidar o meu irmão, a minha irmã, ali do outro lado uh, Se tirar um tempo para uh, inscrever-se no nosso canal do Youtube Eu agradeceria Ajuda-nos a crescer, meu irmão Ajuda-nos a crescer para que também assim possamos nos sentir mais motivados Em produzirmos sempre conteúdos para vocês Deus abençoe No livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 19 Como podes ver aqui na tela Diz assim a palavra do Senhor Não acumulem para vocês tesouros na terra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 é, nos passa aqui nesta passagem é, é algo muito profundo diz assim, olha não acumulem para vocês tesouros na terra a terra é, é, é tudo que é material a terra é tudo que é carnal tudo que é carnal logo o que Deus está a dizer olha, olha acumule dentro de ti pensamentos de amor, de paz, de perdão, de graça, de bondade, pensamentos carregados de boa energia, luz. Isto é, é aqui, então, é, alegoricamente colocado como seu, seu. Coloca no teu coração, no teu espírito, na tua alma, na tua consciência, nos teus pensamentos, é, pensa, na tua mente, aliás, pensamentos é, de paz, de amor, é, não, não, não, não acumule tesouros é, na terra onde ah, os ladrões é, roubam onde, onde a ferrugem corrói Está a dizer, não, não alimente a tua consciência, a tua mente com pensamentos carnais Pensamentos de pecado, de vingança, de rancor, de ódio Mas sim de amor, de perdão, de compreensão, de bondade, de luz Nós vemos a situação... É, política social e espiritual da nossa banda hoje muito bem a quem ou longe desta verdade bíblica e eu queria trazer esta narrativa aqui hoje para nos falarmos um bocadinho algo profundo do que está a acontecer em nossa banda vemos hoje na banda vemos hoje em Angola situações adversas, contrárias aquilo que a Palavra de Deus ensina. Nós, então, como cristãos, com um certo conhecimento profundo eh, do que as Escrituras tentam nos passar, temos a responsabilidade eh, de pegarmos aquilo que Deus espiritualmente já nos revelou para os outros, ensinando e despertando mentes, né? despertando mentes, consciência e é isto que eu queria hoje falar é, essa narrativa vai mais nesta é, direção é, nós vemos que os que estão no poder hoje é, eles não entendem as coisas espirituais ali uma certa perseguição dos que faziam parte daqueles que estavam no poder antes do mesmo, do mesmo grupo do mesmo partido e o presidente nós vemos também ele mergulhado nesta onda, né, onde há ali uma certa perseguição, pessoas eh, selecionadas para serem perseguidas, até as, a, exa, a exaustão né, dos seus, do seu próprio partido, como aqueles também que não fazem parte da, da, mesma, da mesma fileira, eh, tais como os dos outros partidos da oposição e também aqueles que são da sociedade civil, né, os ativistas ou revus. Nós precisamos de uma nação onde eh, haja capacidade de perdão, o amor Vamos esquecer o passado Vamos deixar de viver ruminando as coisas do passado Do mal que nos fizeram, do erro que cometeram contra nós Vamos perdoar, vamos esquecer, vamos deixar para lá e vamos nos concentrar então no hoje. hoje, produzindo boas energias, boas vibrações, pensamentos de amor, de perdão, de alegria, de paz, de prosperidade e de um bem comum para todos, de Cabinda ao Cunene, do Lubito ao Luau, Muxico, e assim então vamos construir uma nação onde a gente tenha a capacidade de se perdoar, de se amar, de se respeitar, se não enveredarmos por este caminho estaremos a acumular tesouros na terra na verdade é o que já temos visto todo mundo, há uma luta titânica onde todos querem fazer parte do parlamento do executivo querem cortar, cortar etapas né, para enriquecerem-se a custa do erário público pisoteando os outros são tão insensíveis que eles não conseguem notar não conseguem olhar com olhos, com uma, uma, uma visão de amor para o seu próprio semelhante, aquele que tem a sua própria semelhança, que é angolano como você, mas que está no contentor a comer. Eles não querem saber e falam que a fome é relativa, é, enfim, é triste. E isso Deus tem visto. Então, o que eles têm acumulado é tesouros na terra, aquilo que venha gratificar as vontades da carne deles, da, do ego dentro deles. É os lexos, é dinheiro, dólares, para quando estiverem alguma situação, voarem para a Europa e fazerem tratamentos. Mas nas suas próprias famílias, tem gente também com dificuldades e eles são tão insensíveis que eles não conseguem notar isso. Eles não conseguem ver essa maldade que eles estão a fazer, que eles estão a Colocar né, o país As pessoas Na situação em que já se encontra E a tendência é piorar Então venho Nesta narrativa né, Trazendo o, o bíblico Para a nossa realidade A realidade que o país se encontra A viver hoje né, Tentar despertar consciências de e mente E quando a pessoa Acumula na terra A terra é no corpo dele No corpo Pensamentos de rancor, de ódio, onde a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba. Nós sabemos que o ladrão, Jesus está aqui a falar, o ladrão é o diabo, o diabo é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Mas roubar o quê? Roubar a saúde da pessoa. Quando a pessoa ela, ela acumula tesouros na terra, a terra que é o coração é o corpo dela, acumula no corpo dela pensamentos de rancor, de ódio. Então, o resultado final é a ferrugem corruere, e a ferrugem corruere é doenças, é enfermidade Nós estamos a ver a situação que está a acontecer hoje no país, né? na pessoa daquele que é um, o, o mais alto mandatário da nação. Vocês estão a ver a situação, rancor, muito rancor, muito ódio, muita perseguição, falta de perdão, danisso. E o país gasta com isso muito dinheiro é, a, ser, a ser despejado lá fora, ou cá na Europa, para tratamentos desse pessoal. Então, meu irmão, esse dinheiro podia ajudar aquelas crianças que estão comendo um contentor, aquelas famílias que estão desprovidas desses bens é, básicos, né? pelo menos alimentação, saúde e escola. E esses mandatários, esses governantes, não teriam também necessidade de fazer um tratamento de fora. Por quê? Porque não ficariam doentes. Então, o que neutraliza a doença no corpo da pessoa é o amor, o perdão. Se eles acumulassem dentro deles pensamentos de amor, de perdão, de alegria, de paz, vibrações boas, eles não teriam necessidade de gastar esse dinheirão todo lá fora. Esse dinheiro todo... É Seria canalizado para a construção, construção de novas escolas, novos hospitais ou postos médicos. Seria canalizado para, para ações, ações sociais, né? para ajudar famílias eh, em necessidade né? de, de recursos básicos. Vamos pensar nisso. O que eles estão a fazer é acumular tesouros na terra. Estão a acumular rancores ódio ostentação é tentar gratificar o ego dentro deles eu posso eu mando e, e, e, e é a minha palavra que é coisa que prevalece então pre alguém precisa alguém precisa fazer com que esses nossos governantes é, despertem para a verdade A vida, além de ser física Ela é muito mais espiritual do que física O espiritual é que comanda o físico Meu irmão e minha irmã Vamos pensar Angola Vamos pensar Irmandade Vamos nos amar Vamos nos perdoar Vamos esquecer o passado Vamos viver o presente no hoje Porque a vida acontece hoje O ontem já era, já, já não existe mais, é uma quimera, é uma ilusão, já não, já não existe mais, e o amanhã talvez, meu irmão e minha irmã, então tudo está nas mãos de Deus, pensemos Angola, pensemos nação, pensemos é, irmandade, nem sermos irmãos mesmo de verdade, não é só da boca para fora, o país é rico, é grande, tem condições para tudo e para todos, o que nos falta é vontade. Vontade política e também a arrogância no coração daqueles que são os nossos governantes. São muito arrogantes, precisam baixar a guarda, precisam é, é, despir-se dessa arrogância e, e, e comunicar-se mais com o povo, com as igrejas. Temos também pastores, padres, bispos, né? homens que se dizem de Deus, mas que não têm essa visão espiritual profunda e, e fazem um jogo. Desse, de, dessa arrogância toda, dessa insensibilidade contra os menos favorecidos. Então vamos despertar, não estamos aqui para acusar, condenar ninguém, isso não cabe a nós, cabe a Deus, mas estamos aqui para trazer uma narrativa bíblica que, en, que se enquadra na nossa realidade social e política hoje em Angola, para despertar consciências para ajudar a nação, ajudar o próximo Estamos aqui, não sabemos tudo Mas o que nós já temos como revelação Então nós vamos passar Vamos entregar isso para os outros Mas sem, sem condenar A culpa é de todos nós angolanos Então a solução também tem que partir de todos nós Não somente daqueles que estão é, no aparelho do Estado é, Estão cegos Não estão a dar conta do recado então, a solução parte de todos nós, todos nós angolanos que estão fora de Angola, os que estão dentro de Angola, os do Partido A, os do Partido B, os da Igreja A, da Igreja B, todos nós, todos nós somos poucos para uma grande solução para o nosso país. Mas se juntarmos sinergias, juntarmos ideias, então vamos fazer uma Angola melhor, uma Angola para todos. Esta é a dica que eu trago hoje, espero trazer mais outras dicas né, nos próximos vídeos, é... enviem sugestões né e se eu tiver aí alguma ideia, alguma revelação bíblica, então estarei aqui para contribuir com todos. Deus abençoe a todos de uma forma grande, Deus abençoe Angola, Shalom.